Pessoal, antes de começar a aula, vocês, é, eu tinha, tenho que falar uma coisa para vocês. Tá? É, no meio da gravação, vocês vão ver que eu escrevo movimento na vertical, mas não é. Tá? É movimento na horizontal. O movimento na vertical vai vir depois. Então, vocês já ficam avisados que quando eu escrever movimento na vertical, na verdade, eu queria ter escrito movimento na horizontal. Bom, agora a gente começa, então, a ver os efeitos da, da força de arraste quando o meio em que o objeto se move é tal que a, que o termo predominante é o termo linear tá então eu vou considerar só o termo linear vou desprezar o termo quadrático ok e aí vamos considerar que a gente tem um certo objeto aqui com uma certa velocidade com uma certa velocidade v Ok? Sobre esse corpo estão agindo, primeiro, a força gravitacional, que é a massa do objeto vezes o vetor aceleração da gravidade, e está agindo sobre esse corpo aqui também a força de arraste, ok? Que é, nesse caso aqui, uh, menos B vetor V. Lembra que o nosso número B ele é positivo. O Taylor faz uma coisa que ele gosta que ele gosta de fazer, que é o seguinte, né? Vamos decompor aqui as forças e para decompor as forças eu vou colocar dois eixos ordenados aqui, tá? Um paralelo, um dos um dos eixos, né? Paralelo a ao vetor aceleração da gravidade e outro e outro eixo. Perpendicular, perpendicular a ele. Só que ele, ele vai apontar o eixo, o eixo paralelo ao, ao vetor aceleração da gravidade para baixo. E esse aqui ele vai apontar para a direita. Tá? Então ele vai chamar esse daqui de x, esse daqui de y. Faz diferença? Não, não faz diferença nenhuma. Sistema de coordenadas a gente coloca do jeito que a gente quiser. Ok? A única diferença que vai acontecer é que se eu orientar o meu eixo Y do, da maneira usual, eu simplesmente vou ter os termos em Y com sinal trocado no final. tá? Então agora, o que, que, que, que a segunda lei de Newton nos diz? segunda lei de Newton nos fala que... A força resultante, que é a massa do corpo vezes r dois pontos, é a somatória das forças que estão das forças que estão agindo sobre o corpo. Ou seja, mr dois pontos é igual a força 1. Vamos colocar como força 1, tá? Uh, essa força essa força aqui a força de arraste então isso daqui é menos b vezes v e mais a força mg tá ok porque positivo porque g é um vetor que aponta no sentido positivo Aqui meu v está apontando em qualquer direção, mas lembra que meu b é um número positivo. Então eu tenho que colocar esse sinal de menos para levar em conta que a força aponta no sentido oposto ao do vetor velocidade. E agora eu posso pegar, eu posso pegar esse cara, esse, é, é, essa expressão aqui e reescrever como m m x 2 pontos I mais M Y 2 pontos J é igual a menos B vezes a componente X de V na direção na direção I menos B a componente Y de, de V na direção J mais M G na direção J chapéu, né? Lembra que nesse caso aqui meu i chapéu tá aqui e meu j chapéu, meu j chapéu tá para cá, tá certo? Agora o que que eu faço? Igualo cada um dos cada um dos termos, né? Em I e j e eu fico então que m M, X, dois pontos é igual a menos B vezes VX, que é todos os termos que tem I aqui dos dois lados da equação. E para Y eu tenho M Y, dois pontos é igual a menos B vezes VY, menos B vezes VY, mais MG. Nota que se meu y tivesse para cá, isso aqui seria positivo e esse cara aqui seria negativo. OK? Não tem problema, não tem problema nenhum. Tá certo? Não, não tem problema nenhum absolutamente, absolutamente aqui. OK? Então agora, então agora vamos lá, né? Essas duas equações aqui não dependem uma da outra. Elas são resolvidas separadamente. Por quê? Porque nessa, nessa, nessa equação eu tenho só Vx, nessa equação eu tenho só Vy. Né? O livro explica, explica de maneira muito clara que se eu tivesse, no caso do termo quadrático, eu teria problemas aqui. Né? Eu, a minha, eu não poderia resolver essas duas equações separadamente. Tá? Mas aqui eu posso, e é bastante fácil. É bastante simples de, de, de resolver. Vamos olhar então o movimento na vertical. Vamos olhar o movimento na vertical. Eu tenho mx dois pontos é igual a menos b vezes Vx. Então eu tenho que, eu posso reescrever essa equação aqui para, para ficar com a seguinte equação diferencial. x dois pontos é igual a menos b sobre m vx. E agora eu defino uma certa constante k que vai ser b sobre m. De modo que eu posso que a minha equação é x, x, dois pontos é igual a menos k vezes vx. Bom, mas agora eu tenho aqui né, uma equação diferencial em que eu tenho posição em função da velocidade. Eu posso facilitar, posso resolver esse cara daqui, primeiro calculando a velocidade, usando o fato de que x, dois pontos é o quê? É v ponto. É vx ponto, na verdade, né? Então, fico com vx ponto, é igual a menos k vezes vx. E agora é fácil ver, né, por, até pela própria, por própria inspeção, de que se eu usar um vx de t é igual a A, uma certa constante A, vezes E elevado a K vezes T, elevado a menos K vezes t eu tenho uma solução dessa dessa equação aqui basta substituir aqui dele é só substituir aqui derivar e você encontra que a é igual a a, a, a próprio ao próprio menos k tá certo é, então na verdade não perdão você vai encontrar que esse cara daqui vai ser a velocidade inicial quando a gente quando a gente entregar tá então por quê? Né? Porque em t igual a zero, esse cara é 1 um, e a velocidade em t igual a zero tem que ser a velocidade inicial do corpo. Então, a minha solução, minha solução aqui é que vx de t é igual a v0x vezes e elevado a menos k vezes t, onde k é igual a b. Sobre M. E agora vai ser, vai ser uh, conveniente também eu falar, eu, eu definir uma nova constante chamada tal, que vai ser 1 sobre K e que, portanto, vai ser M sobre B. De modo que, no fim das contas, agora então minha, minha solução Vx de T é. V0x vezes E elevado a menos T sobre tal. Essa é a solução para a velocidade. Quando a gente quiser a posição, a gente vai integrar essa, essa equação aqui de novo. Tá?